Muito bem, gente. Muito bem. Aquele abraço para você que está aí. Acabou de acessar esse vídeo, né? É você que acompanha o canal do Professor Boina fazia muito tempo que eu não vinha é, gravar alguma coisa, né? É ultimamente aí a correria está muito grande, né? Nesse ano de 2020 não tem sido fácil aí, né? É as lutas que está tendo o pessoal aí no Brasil, né? É, mas chegamos aqui hoje inclusive aí para fazer um vídeo bem diferente, para relembrar um pouquinho né, a trajetória da música gospel, é, pessoas né, que realmente ajudaram a escrever a história da música gospel no Brasil. Né? Pessoas que infelizmente pela mídia, né, é, que é costume aí do nosso país de não reconhecer as pessoas boas, os profissionais, é, estão esquecidos né, pelo tempo. Mas nós aqui da Rádio Saudade do Sertão Costumamos aí sempre dar valor às coisas boas Nós não estamos aqui para poder seguir aí o conselho da mídia atual aí De ficar divulgando porcariada, né? E hoje o pessoal é, vende umas músicas aí é, Os camaradas entram cantando nada E eles enfiam pela goela baixa E acham que os caras têm de aguentar esse negócio no ouvido, hein? Muito bem, né, para começo de conversa, né, para você que está aí acessando o canal pela primeira vez, deixa seu like aí, né, se inscreve, nos ajuda aí, né, é, vai nos ajudando aí, né, o canal tá, tá, tá, tá devagarinho, né, é, tá devagarinho, não tem nem 20 mil inscritos ainda, né, mas devagarzinho a gente chega lá, tá bom, gente? É, o canal aí tem vários vídeos, inclusive alguns passeios que nós fazemos aí no estado de São Paulo e também... É, as aulas né as aulas referente às rádios né é as rádios as melhores do Brasil se você tem sonho de ter a sua própria rádio online entra em contato com o professor boina né e você pode entrar em contato conosco que nós fazemos aí o melhor o melhor a melhor administração o melhor Amparo técnico para você ter a sua própria rádio e ser um sucesso aí pelo Brasil todo tá bom? É, muito bem. E tem outros vídeos aí também, né, contando um pouquinho da história aí da música evangélica por aí, que fazia, fazia tempo que eu não falava nada sobre cantores, mas hoje vamos é, fazer um, um resumo aí, né, é, que nós tentamos aí captar detalhes aí da carreira deles, mas é meio complicado porque é, eles quase não entram em rede social, mas mesmo assim, né, vamos tentar fazer uma pequena homenagem a quem... A dupla presente e futuro, é, ou seja, quando encerraram carreira, né, quando pararam de gravar, é, eles tinham trocado para os Rush Nós, né? É, uma dupla que cantava Mara. Canta, né? Tá, canta, não tá morto, não, né? Inclusive, nós temos novidades para é, aí, né? Inclusive para você que é admirador dessa dupla, nós temos novidades aí, nós conseguimos aí é, um vídeo caseiro. É, agora com eles aí, dia, dia 12 de outubro, é, os dois reunidos na casa da mãe e cantando uma melodia maravilhosa, só no de violão, mas canta demais, hein? Canta demais. Esses dois meninos é demais da conta, né? Espero que um dia nós é, tenhamos o privilégio de ver eles gravar novamente, né? É, vamos, dar uma, é, vamos dar uma mexidinha aqui, né? É para poder localizar. Que eu preparei algum material aqui, vamos ver, é ah, assim né, muito bem, vamos falar um pouquinho, né? eu preparei algumas fotos aqui para mostrar para pessoal, você que já conhece a dupla, é, você que ainda não conhece, é, depois eu vou mostrar um pedacinho deles cantando, essa aqui né, esse aqui é a dupla presente e futuro né, presente e futuro, aqui é uma fotografia do, do disco secular né, da música sertaneja, que eles gravaram em 1980. É, segundo uma música aí que eles gravaram aí eles eles colocaram aí é, para circular na internet em 2016 que eles não gravam mais disco há muito tempo mas fizeram duas músicas inéditas linda demais da conta é, e segundo essa música diz né que eles moravam na fazenda e vieram para a cidade grande com o sonho de ser cantor sertanejo olha aí aí foi o primeiro disco deles em 1980 ainda sertanejo né bem novinho, é, afinal faz 40 anos, né? 40 anos essa foto, aqui eles estão bem jovens ainda, e tudo indica, né? Que em 1980 eles gravaram esse disco, é, não tiveram muita aceitação né, na, na, na música sertaneja, que é muitos cantores, né? É, muitos cantores e nem todo mundo decola, mas não é por falta de cantar bem não, hein, gente? Que esses dois cantam muito, hein? Mas, em 1980, gravaram esse disco. Na sequência, a gente não sabe ao certo a, a data certa da conversão deles, mas em 1982, já evangélicos, é, eles é, foram localizados aí né, pela a, a saudosa Araci Miranda, né, a cantora, é, irmã Araci Miranda, lá de São Paulo, na rua Conde Sarzedas, que resolveu lançar eles, o, o primeiro disco. Do Roberto e Carlos. É, Roberto e Carlos é o nome deles, né? É, com, com o título é, A Estrela e a Cruz. Eu acho que eu tenho a foto deles aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui. É, a Estrela e a Cruz foi o primeiro lançamento evangélico deles em 1982. Olha aqui, ó. É esse aqui, ó. A Estrela e a Cruz, de 1982, que ficou muito bem feito, né? É muito bem produzido é, para a época, né? Essa capa aqui, é muito bem feita, é, a foto na contracapa, não, infelizmente nós não temos a foto deles da contracapa, mas muito bem tirada também, eu lembro disso. Mas perfeito, né? M muita, muita música bonita, muita é, uns arranjos muito perfeitos, produzido pela irmã Araci Miranda, da antiga discoteca Deus e Amor, lá da Conde de Sarzedas, né? É, a partir de 82, eles começaram a, ser, a ficar conhecido praticamente pelo Brasil todo, é, dando uma nova roupagem é, para a música sertaneja evangélica. O porquê? Naquela época, 1982, eu lembro, em 1980 do Muselei estourava, né? É com o pastor e o vigário. Era uma, era um, um, um ritmo totalmente diferente. Dune Voz já estava na praça, me parece que desde o comecinho dos anos 70, se não um pouquinho antes. E quem mais que estava na praça? É, Joel Jonas tinha começado em 79, é, mas ainda não estava se destacando. E em questão de dupla, Antônio e Arino, lá do Rio Grande do Sul, já era conhecido, né, em 82, eles já, já eram conhecidos, mas mais se destacavam pelo Rio Grande do Sul. E Irmãos Matias né? Irmãos Matias naquela época se vendia muito Era muito conhecido é, Ainda vamos fazer um vídeo sobre eles aqui Mas era um estilão bem caipira E a dupla presente e futuro Veio para renovar esse estilo caipira não, te, não saindo da música sertaneja Mas renovar de uma maneira toda especial Com letras maravilhosas Com uma comp é, composições que deixaram marcados é, Deixaram um legado, né? uma história no meio da música evangélica Que até os dias de hoje se toca é, nas emissoras que fazem programa sertanejo né? São muito bem lembrados, são muito bem considerados Principalmente no interior de São Paulo é, Depois de 82 eles lançaram praticamente Se for vendo, não muitos, né? não muitos trabalhos Mas lançaram alguns, né? olha aqui ó esse, não esse aqui não esse aqui que eu, eu quero mostrar ó. é cartão de membro que é muito lindo também é para a capa né uma capa que deixou a desejar para o meu, meu ponto de vista pois é, na época a gravadora ela investia muito em, em apresentar que era um, um disco religioso né isso já não existe mais no, no, no, no ano de 2020 as gravadoras hoje elas fazem um, um estilo profissional né aqui na época a gravadora colocava com já de longe você percebia que era uma um disco re, evangélico religioso eles, eles ainda colocavam na nota fiscal na época que era material religioso né é o erro deles né é para, para brecar o desenvolvimento é, da música evangélica infelizmente era um erro que eles cometiam mas é um conteúdo muito lindo, umas músicas maravilhosas, que não deixa a desejar para ninguém. 82 aqui, é, de, provavelmente deve ser em 83, 84, eu não tenho a data certa, não tenho esse, esses dados, né? Mas eu acho que eu tenho mais fotos aqui, não, esse aqui ainda não, deixa eu ver aqui. É, tenho o cartão de membro, eu tinha outros aqui, né? Eu tinha outras fotos aqui, que provavelmente é, saiu do... Da, da minha pasta aqui Deixa eu ver se eu consigo achar novamente é, Nós estamos gravando aí Fazendo uma gravação ao vivo Geralmente sai alguma coisinha Sempre Sai alguma coisinha É fora do normal, né? Sai alguma coisa errada Gravação ao vivo é assim mesmo, né? É, principalmente quando é, Nós estamos no rádio Sempre alguma coisa é, Dá de errado Ah, eu achei mais uma aqui, gente ó Isso aqui eles era bem jovens ainda, né? Eu não tenho a data certa, mas sei que irá bem no comecinho, talvez em 83, pois a Estrela e a Cruz foi em 82, nesse aqui a, a música Andarilho, coisa linda demais, um repertório espetacular, é, que não, não tem uma música que não é bonita, né? lindo demais da conta, esse aqui é, seguidores de Jesus, outro lançamento espetacular Eu não tenho a data também, mas eu sei que é entre 83 e 84, 85, alguma coisa assim Já faz alguns anos, é, eu na época ainda era, era bem jovem né? é, Alguns anos mais tarde comecei a trabalhar com as gravadoras Mas esses detalhes eu não tenho por aqui né? Deixa eu ver aqui se eu tenho é, outras fotos deles aqui é, Aqui tem muito material de trabalho e às vezes fica armazenada muita coisa, né? Vamos lá, vamos é, passando aqui Não, eu creio que não, né? Eu creio que não, mas já deu para fazer uma base, né? Devo fazer uma base é, no, vários, Alguns lançamentos de 82, 83, 84 Eu creio que em 87 já tiveram também alguns discos é, Eu não tenho fotos deles por aqui, né? É, dos trabalhos de 87, 88, mas em 1988 foi a, a base né, da carreira da dupla presente e futuro. Eu lembro que em 1987 para 88, eu cheguei na discoteca Deus e Amor, eles me apresentaram na época é, um disco lá que era diferente, né, eles já tinham saído do selo da discoteca Deus e Amor, e tentado um selo independente, uma produção independente dele, deles mesmos, é, que chamava, o título era Pare e Pense. Pare e Pense. Mas, e, essa produção independente deles, que na época eu acho que era o próprio selo deles mesmo, é, naquele ano seguinte, é, não sei se foi negociado ou alguma coisa parecida, mas eles conseguiram um contrato com, com uma das melhores e maiores gravadoras do Brasil, que era a gravadora Califórnia. A gravadora Califórnia fez uma nova capa para esse para esse disco. Pare e pense que é essa aqui é uma é a capa que a Califórnia fez na época. Era uma, uma outra foto a produção independente e também produziu eles eles adquiriram a matriz que que era da produção deles, produziu reproduziram esse disco. E mudaram, colocaram presente e futuro, Os Roxinóis. Aí colocaram o título Os Roxinóis, porque realmente eles cantam muito, né? Eles cantam muito, e mais do que merecido é esse título, né? É, mas em, e depois, na sequência, no ano seguinte, eu lembro que eles lançaram um outro disco pela gravadora Califórnia, que era uma das mais conceituadas gravadoras evangélicas do Brasil. Infelizmente eles pegaram em momentos finais né, da Califórnia Que veio mais tarde, né, a questão de um ou dois anos Abrir falência no Brasil E é, por algum tempo a gente não se, se ouvia falar de gravação do presente e futuro Mas dentro de, de, de alguns anos mais tarde né, A questão de, eu não sei se 1990, 1991 é, Surgiu mais um lançamento deles pela gravadora Recanto dos Evangélicos. Gravadora Recanto dos Evangélicos, que também ficou lindo demais, não deixou a desejar para ninguém, né? E toda vez que lançava, lançava só a composição da parte dos dois, e muito bom demais da conta, né? Muito bom demais. É... Aí deu uma parada, deu uma parada, ninguém sabe notícia o que realmente aconteceu. É passou-se alguns anos, provavelmente no ano 2000, é, entre 99 a 2000 eles lançaram aí o último trabalho já com selo independente da parte deles e depois disso não lançaram mais nada. Eu tive contato com praticamente com a esposa, né? A esposa do Carlos, Carlos presente, esse aqui. E Ela me disse que estava tudo bem né? Que a dupla simplesmente não lançou Que praticamente estava trabalhando é, Seguindo a, a vida né? em outras áreas E tudo indica né? Ela não falou com essas palavras Mas tudo indica que eles pararam de, pararam de gravar Somente por causa que a vida de, de um cantor evangélico É muito difícil E a maioria das pessoas sabe que não consegue ganhar dinheiro Para sustentar sua família né? E hoje em dia é de, é, apesar de fazer muitos anos Que eles não gravam é, Em 2016 a, a própria esposa do Carlos Lançou é, na internet Duas músicas Que eles estavam preparando né? Lançou duas músicas em preparação Dizendo Praticamente que logo logo Ia soltar mais um disco é, Novinho com músicas novas Em 2016 2017 Até agora não soltou Espero que eles venham lançar, né? Agora dia 12 de outubro, do outubro, opa, enrosquei aqui, né? Para nossa surpresa, eles postaram, eles postaram um vídeo caseiro na internet, é, simplesmente louvando a Deus os dois na casa da mãe deles. É, nós pegamos aqui, nós vamos rodar apenas um pedacinho, que nós não sabemos se a, se a música deles já está registrada e isso pode dar direitos autorais. Só para você matar saudade, você que é fã desses dois, você que acompanhou o trabalho desses dois e tem muita saudade, preste atenção aí, depois de tantos anos, Roberto e Carlos, Rocha e nós só um pedacinho, ó, escute só. Sim. Meu Deus do céu, que saudade! Eu, eu gostaria até de rodar inteiro, gente. Mas esse negócio de direitos autorais está tá complicando aí pra gente trabalhar, né? A gente nunca sabe quando que os homens vão é, interferir e é, bloquear os vídeos da gente, né? Mas tá aí, né? É, as músicas deles em si eu não posso rodar nenhuma aqui por, por causa que eu não sei se alguém registrou, se registrou vai bloquear meu trabalho, mas humildemente ao irmão Roberto, ao irmão Carlos, se um dia chegar a assistir esse vídeo deixamos a nossa homenagem a vocês dois, que tanto contribuíram, e escreveram uma parte da música evangélica sertaneja no Brasil. Espero imensamente que um dia vocês voltem. Voltem a gravar, pelo menos para matar a saudade do pessoal. Porque muita gente, muita gente, pelo, por todo o Brasil, tem uma saudade danada de rever vocês. O presente e o futuro. Aqueles que tanto fizeram sucesso pelo Brasil, brilharam, é... Praticamente nas igrejas, cantando, louvando ao Senhor. Nós temos muita saudade de revê-los novamente, tá bom? Aquele abraço a todos, para você que nos assistiu até agora. Que Deus te abençoe grandemente. Tá aí, né? A nossa homenagem a Roberto e Carlos, a dupla Presente e Futuro. Aquela que escreveu parte da história da música evangélica Mais um pedacinho, você fica mais um pedacinho com esse vídeo Eu já me vou Valeu.